Olá, eu sou a Maria e hoje vou te dizer tudo o que precisas saber para crescer no TikTok. O TikTok é uma rede social em que maioritariamente se vê vídeos verticais e dos 0 aos 60 segundos. Mas segundo vários criadores de conteúdo, o que resulta melhor com eles são vídeos dos 13 aos 17 segundos. Ok, então o TikTok é para quem? O TikTok pode ser para qualquer pessoa. Muita gente diz que o TikTok é só para pessoas mais jovens, mas isso não é de todo verdade. O algoritmo do TikTok mostra-vos exatamente o que vocês querem ver. Por exemplo, para mim se formos agora ao meu TikTok, o que vou ver é exatamente o que eu quero ver, ou seja coisas relacionadas com moda, decoração videografia, vídeos que tenham algum tipo de história e que me entretenham de alguma forma, coisas relacionadas com arte. Muita gente sente que o TikTok é mais para jovens, mas quando vocês estão a ver, eu passei algum tempo no TikTok a ver vídeos e esses vídeos de pessoas a dançar, pessoas mais jovens a fazer pranks, por exemplo, deixaram de existir no meu feed, pelo simples facto de eu não querer ver esse tipo de conteúdo porque não ser uma coisa que eu me interessa. O TikTok é para quem? É para toda a gente, existem médicos, existem artistas, pessoas que falam sobre redes sociais, pessoas que falam sobre fotografia, que renovam a casa, que contam histórias, que entretêm de alguma forma, mágicos, pessoas relacionadas com fitness, pessoas relacionadas com modas pessoas que têm lojas que estão a Começar algum negócio e mostrar o processo. Existe todo o tipo de pessoas e não é só pessoas a dançar. O que vocês quiserem ver no TikTok, existe no TikTok. Ok, agora que eu já vos tirei esse entravo de que o TikTok é só para pessoas mais jovens, o que vocês têm que perceber é que criar uma conta no TikTok é muito importante para a vossa marca. Vocês não precisam criar um grande número de seguidores para ter sucesso no TikTok. Porque ao vocês tem algum tipo de visualizações de TikTok, ao terem algum tipo de interação, essa interação vai para outras redes sociais, que foi o que aconteceu comigo, e já vos vou explicar tudo. Outra razão porque vocês deviam ter uma conta no TikTok é porque crescer no TikTok é muito, muito fácil, ou seja, eu com poucos seguidores consigo chegar a 80 mil visualizações mensais. Ok, mas por que é fácil crescer no TikTok? Porque o TikTok tem a For You Page. A For You Page é a primeira página que vocês veem ao entrar na app. Pensem na For You Page como a página a explorar do Instagram, só que a página a explorar do Instagram está mais escondida. Ao entrar no Instagram vocês não são logo direcionados para essa página, é uma página que se calhar fica um bocadinho no esquecimento e provavelmente vocês nem vão lá diariamente. Mas no TikTok a história é um bocadinho diferente porque ao entrar no TikTok a For You Page abre e na For You Page aparecem pessoas que vocês não seguem ou até pessoas que vocês seguem dependendo se viralizou e está na For You Page ou não, mas a maior parte das pessoas são pessoas que vocês não seguem, são pessoas em que o TikTok pensa que vocês vão gostar do conteúdo delas. Por isso eles dão mais poder às pessoas para crescer em relação a todas as outras redes sociais. No TikTok eles mandam o nosso conteúdo para toda a gente, se cumprir alguns requisitos que eu já vou falar com vocês sobre isso. Ou seja, de certa forma o TikTok está mais direcionado para o crescimento das pessoas, para o crescimento das contas, do que para o seu próprio crescimento. O que tem piada porque desta forma o TikTok faz crescer a rede social deles por ajudar as pessoas a crescer e por as pessoas quererem crescer cada vez mais e publicarem imenso conteúdo no TikTok, o que de certa forma é uma estratégia de marketing incrível. Ok, se vocês conhecem a minha conta, vocês sabem que eu adoro estatísticas, por isso a primeira coisa que eu vos vou pedir para vocês fazerem é criar uma conta profissional, e a conta profissional é absolutamente grátis quando descobri que havia a possibilidade de analisar as minhas estatísticas, fiquei super super feliz, porque eu adoro ler estatísticas e sinto que se nós conseguimos perceber como é que o algoritmo do TikTok funciona há mais possibilidades de crescermos e muito mais facilmente, por isso vocês só precisam de abrir a vossa app no TikTok ir ao vosso perfil, carregar nos três pontinhos, carregar em gerenciar a minha conta e depois clicar em trocar para a conta profissional e é tão simples quanto isso. A partir daí vocês vão conseguir analisar as vossas estatísticas de cada vídeo o que vai facilitar imenso ver o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Essas estatísticas só funcionam a partir do momento em que vocês acionam essa conta profissional, por isso façam isso o mais rápido possível. Acho que vocês já conseguiram perceber que para crescer é necessário aparecer na You Page e há várias formas de vocês aparecerem na You Page. A primeira é escolher os temas que vocês querem abordar no vosso TikTok. Eu sinto que existem duas áreas principais no TikTok, Existe a área da aprendizagem, em que vocês ensinam alguma coisa aos vossos seguidores, mostram alguma coisa e é lá que estão a maior parte das pessoas que são médicos, enfermeiros, artistas, fotógrafos. Qualquer pessoa que tenha alguma coisa para ensinar, alguém está nesta área. Outra área é a área de entretenimento e essa pode ser uma área que significa uma imensa coisa, pode ser vídeos de dobragem, vídeos de dança, vídeos que contem alguma história, ou seja, vocês estão a ser entretidos pela história que está a ser contada nesses segundos e tentem escolher uma área em que vocês se posicionam mais. Não deve ser muito difícil porque são bastante diferentes umas das outras e claro que uma pode incluir a outra e vice-versa mas vocês vão ter sempre uma área principal por isso escolham-na primeiro. Dentro de cada uma destas existem outras áreas que vocês podem escolher como eu vos disse. Tentem-se manter de certa forma consistentes no vosso tema porque o algoritmo TikTok gosta muito disso e dessa forma consegue puxar o vosso conteúdo para o público certo porque o TikTok mostra-vos o que vocês querem ver, ou seja, ele precisa perceber que tipo de conteúdo é que vocês têm, qual é o tema do vosso conteúdo porque ele precisa de mostrar às pessoas certas se vocês criarem autoridade num tema, vocês vão ser mostrados mais para pessoas que gostam desse tema, acho que faz total sentido e acho que vocês conseguem perceber isso Ok, agora vem a parte mais importante tempo de visualização e o que é que isso significa? O TikTok tem uma espécie de etapas no vídeo. Vamos imaginar que vocês fazem um vídeo de 15 segundos. Se o vosso vídeo de TikTok tiver uma média de 3 segundos, de 15, o TikTok sabe que não é um vídeo muito bom para puxar para mais audiência. Se o vosso vídeo de 15 segundos conseguir ter uma média de 8, o TikTok já sabe que é um vídeo até bastante interessante de se ver, provavelmente muita gente viu até ao fim, algumas passaram à frente, mas como tem uma média tão boa quer dizer que é um bom vídeo para se promover e claro que se ele tiver 15 segundos ou mais, esse vídeo é para viralizar e é assim que o algoritmo de TikTok funciona e é isso que vocês têm que pensar, mas como é que vocês conseguem criar um vídeo que consegue captar a atenção do, do público do zero até ao fim do vosso vídeo? Boa pergunta! Vocês têm que ver os vossos vídeos de TikTok como uma história. Tem que ter um princípio, um meio e um fim. Ao vocês criarem esse tipo de história tão forte em 15 segundos, quer dizer que vocês conseguem mostrar o problema no início e deixar o vosso público interessado no que vocês têm a dizer, depois a meio vocês criam assim algum tipo de conflito para as pessoas quererem saber mais, e depois no fim a solução. e isso pode funcionar para todas as áreas, por exemplo, vamos aqui ver um vídeo meu, vou ver aqui um vídeo dos últimos que eu publiquei que tem 26 mil visualizações, no início começo a falar que fiz anos em Abril, mas estamos em quarentena, por isso não tive possibilidade de estar com pessoas, ou seja, já estou a contar uma história um bocadinho má, disse que queria fazer uma foto sozinha e depois mostro que o bolo nem correu muito bem, por isso já cria assim alguma expectativa para ver que fotos é que resultaram disso. E depois mostro o resultado final, ou seja, tem um princípio, o início da história, tem um meio em que mostro que mesmo com esta situação horrível nem o bolo correu bem e depois mostro as fotos finais, por isso um bom exemplo de início, meio e fim. Este tipo de estrutura, início, meio e fim, não precisa ser usado só para a minha área. Se quiserem contar uma história, vocês também começam pelo início, pelo problema, depois começam a mostrar que ouva alguma coisa, algum ponto de viragem e depois mostram um o resultado final. Funciona para qualquer tipo de vídeo, vocês só têm que saber incluir esta estrutura no vosso vídeo, no vosso tema. Há várias formas de vocês captarem a atenção dos vossos seguidores, essa é uma forma, o início, o meio e fim, e aconselho vos a tentar incorporar esta estrutura em todos os vossos vídeos, mas vocês também podem criar pontos de interesse, vocês podem colocar texto a aparecer para captar a atenção dos vossos seguidores, vocês podem usar imagens ao ritmo da música, porque a música é muito importante aqui no TikTok. No Instagram, a maior parte das pessoas vêem os Instagram Stories sem som, mas no TikTok as pessoas vão para o TikTok com som, porque o som, a parte sonora é muito importante para ver os vídeos, para conseguir perceber a ideia do criador do vídeo. É muito, muito importante, por isso tentem usar os vídeos, os textos. As imagens sempre, sempre coordenadas com a música, é mesmo muito importante. Outra forma de captar a atenção dos vossos seguidores é criarem partes do vídeo, criarem séries, que assim as pessoas querem ver mais, querem saber o que é que se vai passar, e assim conseguem criar uma história um bocadinho mais comprida e dessa forma receber mais interação, mais seguidores. Uma coisa que é muito importante é que o TikTok não gosta de conteúdo original. E o que é que significa isso? Significa que se vocês criarem um vídeo desta forma, começarem a falar para a câmera, não usarem nem efeitos de TikTok, nem músicas que possam estar no TikTok, se não usarem nada relacionado com o TikTok, só colocarem um vídeo vosso, o TikTok muito provavelmente não os vai ajudar a crescer o TikTok gosta de ter uma parte dele no vosso vídeo por isso tenham atenção a isso antes de publicar, um truque que eu vos vou dar é que eu não gosto de editar no TikTok porque sinto que demora muito mais tempo do que é suposto, por isso o que eu faço é gravo fora gravo com a minha câmera, gravo com telemóvel gravo fora do TikTok e depois vou editar editor de vídeo faço os meus cortes, coloco o áudio para conseguir saber o tempo o ritmo do vídeo porque isso é muito importante depois, exportar coloco no TikTok, vou a sons, escolho a música que eu usei para editar e depois em volume eu adiciono o máximo de volume possível no som original que é o meu e reduzo o máximo possível do som do TikTok e dessa forma eu dou créditos ao criador da música, mostro que estou a usar coisas do TikTok, mas continuo a usar o meu vídeo, o meu áudio, tudo o meu, mas dando créditos ao músico, isso é muito importante. Não gostam tanto de conteúdo original, ou seja, puro, mas gostam que vocês incluam alguma coisa do TikTok, por isso tenham atenção a isso. Ok, qual é a melhor altura para publicar? Estejam onde vocês estejam, em qualquer parte do mundo, tenham atenção que o TikTok mostra, pelo menos no início, o vosso conteúdo apenas a pessoas que estão perto de vocês, ou seja, na mesma cidade, no mesmo distrito, no mesmo país, e isso é muito importante, por isso tentem pensar como uma pessoa do vosso país, a que horas é que essa pessoa iria entrar no TikTok e perder algum tempo de TikTok? E vocês podem estar a pensar, ok, mas se mostra mais conteúdo a pessoas do meu país, faz sentido eu escrever em inglês ou em português? Isso vai depender completamente da vossa estratégia de crescimento. Eu continuo a publicar em português, porque se receber alguns seguidores no meu TikTok, e a maior parte é nacionalidade portuguesa, que é uma coisa que eu não consigo no meu canal. O meu canal tem cerca de 70 e tal por cento do Brasil. Mas eu tenho muita dificuldade a criar audiência em Portugal, por isso a minha estratégia de crescimento no TikTok é tentar apanhar toda a gente de Portugal. <risos> toda a gente não. Mas é tentar apanhar o máximo de pessoas de Portugal para conseguir gerar visualizações no meu canal. Por isso, essa é a minha estratégia porque eu quero mais público português e mais público brasileiro e não tanto público que fala outra língua porque o meu canal, o meu Instagram, o meu blog é todo em português e eu quero chamar mais pessoas que falem a língua portuguesa. Mas eu já vi muitos portugueses a criar conteúdo em inglês e têm bastante sucesso. O mais difícil é tentar passar a barreira do país porque o TikTok é muito localizado. Se o público português gostar do teu conteúdo, esse conteúdo vai depois ser enviado para outros países, mas primeiro tens que passar a barreira do teu país. E eu fiz vários testes, uh, vocês sabem que eu adoro fazer desafios, por isso eu estive 30 dias a publicar uma vez por dia no TikTok e consegui perceber que no meio-dia às 3 consigo ter bastante visualizações e depois das 6 até às 8 também consigo, mas eu também reparei que se puder a partir das 10 até à meia-noite o meu vídeo pode não fazer muito sucesso na altura, mas faz passar umas horas. E isso leva-me para outro ponto, nunca eliminem os vossos vídeos. Os vossos vídeos podem crescer imenso, no outro dia, daqui a umas horas, daqui a uma semana, daqui a um mês, e é uma coisa que eu já reparei, nunca apaguem conteúdo, porque o TikTok também vê isso como algo mau, quer dizer que vocês não tem conteúdo bom porque não o deixam crescer. O TikTok puxa o vosso conteúdo em ondas. Ele não está constantemente a mostrar o vosso conteúdo. Ele mostra o vosso conteúdo, depois não mostra. Depois mostra o vosso conteúdo, depois não mostra. Sempre em ondas e pensem nisso porque pode não fazer muito sucesso numa hora, mas na seguinte pode fazer. Ok, mas porquê que eu estou a dizer isto? Porquê que não se pode iluminar vídeos? Porque Há várias formas de vocês viralizarem de novo. Tem a ver com as hashtags, tem a ver com a música, tem a ver com os desafios, tem a ver com o tema. Ou seja, uma música que pode não estar a ser muito interessante neste momento, daqui a uma semana pode ser. E o vosso vídeo pode subir imenso no TikTok. E é por essa razão que eu adiciono sempre o áudio ao meu TikTok, porque eu sei que é muito importante um vídeo com 100 views pode ficar com 20 mil do nada, só porque muita gente começaram a ouvir imenso essa música e essa música viralizou e o meu vídeo começou a estar no topo das pesquisas. Por isso, a música é muito importante, se vocês forem às tendências, vejam as músicas que estão lá, vejam as músicas que estão no vosso país nas tendências e tentem escolher algumas para os vossos próximos conteúdos. Se vocês estão nas tendências, quer dizer que se vocês usarem, a probabilidade de vocês terem mais visualizações é muito grande. Tentem fazer também o máximo de desafios possível e vocês podem encontrar esses desafios no botão de descobrir e aí vocês conseguem ver os desafios que estão nas tendências neste momento e se os fizerem, a probabilidade de crescerem é muito, muito grande e mesmo que vocês não façam exatamente o conteúdo, exatamente igual a todos os outros desse desafio mas que tenham alguma coisa relacionada usem essas hashtags para conseguir aumentar a vossa audiência nesse vídeo. Em termos das hashtags, o TikTok aconselha muito não abusarem das hashtags, mas também não, não usarem nenhuma, ou seja, é muito importante vocês usarem pelo menos 4, e eles já disseram em vários vídeos que se vocês usarem duas tags muito muito fortes, ou seja, tags super super populares e depois usarem duas tags do vosso nicho, o TikTok incentiva mesmo muito vocês a usarem hashtags que é muito, muito importante. Ok, e agora a parte que vocês me perguntam muito que é qual é a quantidade que eu devo publicar no TikTok e muita gente diz mais de 4 por dia e isso é completamente impossível em quase todos os cenários de toda a gente que está a ver este vídeo neste momento porque a não ser que vocês criem conteúdo mesmo muito rápido, ou seja, conteúdo de dobragem, conteúdo em que vocês estão a fazer algum tipo de desafio, coisas que vocês conseguem numa hora criar cerca de 10 peças de conteúdo, aí sim, aí publiquem 4 vezes por dia, todos os dias. Aí é possível, mas por exemplo, eu que estou a tentar criar conteúdo mais de aprendizagem, eu preciso tirar algum tempo para fazer estes vídeos, preciso de gravá-los, e gravar ocupa sempre muito, muito tempo e eu sinto que poderia crescer muito mais se criasse mais que um vídeo por dia mas eu sinto que um vídeo por dia está a e mesmo as visualizações tanto no TikTok como no YouTube como no Instagram eu recebi mensagens de pessoas que viram um vídeo meu no TikTok começaram-me a seguir foram ao Instagram dizer que encontraram o meu canal do YouTube e que gostaram bastante e estão-me a seguir agora no TikTok, Instagram e canal do YouTube só para vocês verem o potencial desta app por isso se vocês conseguirem fazer 4 vídeos por dia, façam, mas se não conseguirem, tentem pelo menos um vídeo por dia, porque eu consigo ver muitos resultados só de publicar uma vez por dia. Tenham sempre a atenção que o vosso vídeo tem que prender o espectador o máximo de tempo possível para vocês terem tempo de visualização o mais alto possível. Ok, espero que este tenha sido um guia... Bastante fácil de perceber do TikTok, acho que deu para perceber como é que o algoritmo funciona e se vocês conseguirem perceber como é que o algoritmo funciona, conseguem crescer em qualquer rede social, é basicamente isto. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixem nos comentários e aproveitem, porque o TikTok ainda tem um algoritmo bastante bom e continua a ser gratuito de chegar a tantas pessoas tão facilmente, por isso aproveitem imenso. Se vocês tiverem TikTok, deixem nos comentários para nós podermos ver e. Por hoje é tudo, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos-nos no próximo!